Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Vanessa Bispo, eu sou graduada em Logística com ênfase em Transportes na FATEC da Baixada Santista e eu tô aqui para contar para vocês o que esse curso representou para minha vida. Eu posso dizer que representou muitíssimo, eu consegui colocação no mercado de trabalho muito rápido, com apenas três meses de curso eu comecei a trabalhar na Piano de Lloyd, uns dois anos depois a Maskline comprou a Piano e eu tenho seguido carreira na companhia até hoje. Então são como 14 anos de carreira, passando por diversas funções. Em 2015, a empresa me ofereceu uma posição na cidade do Panamá, no Panamá, onde eu estou até hoje. E hoje eu sou gerente de projetos na parte de operações. Então eu posso dizer que tudo isso eu devo à FATEC e eu sei que também muitos outros profissionais incríveis, também formados pela FATEC, com quem eu tenho e tive o prazer de trabalhar. Então só posso dizer muito obrigado